Olá alunos, sejam bem-vindos à nossa disciplina de educação e sociedade. Eu sou a professora Maristela Escrimi Valério e nas próximas semanas eu vou acompanhar vocês por esse percurso pela relação entre educação e sociedade no Brasil. As unidades de autoestudo trazem alguns textos que contam para gente a história da educação no Brasil e os principais aspectos da formação das escolas, dos currículos e de todo o processo que envolve a educação brasileira. Nesses textos, vocês vão perceber que há uma visão bastante crítica sobre a maneira como a educação se construiu e como ela é praticada no Brasil desde o início da nossa história. Então nós começamos lá na chegada dos portugueses no Brasil em 1500 e vamos passando por diversas transformações e medidas que fizeram com que a escola seja da maneira como nós a conhecemos hoje. Nós vamos avançar até a chegada nos anos 2000, especialmente 2020, que é o tema do nosso e-book, quando as tecnologias tiveram um papel importantíssimo na manutenção e na na, na na maneira como nós ensinamos nossos alunos, né? No ano passado nós tivemos então essa epidemia de, de covid-19 e a, a tecnologia teve um papel bastante importante para que as escolas continuassem fazendo seu trabalho. Então todos esses textos vão ajudar vocês a entenderem de que maneira educação e sociedade estão relacionadas. E nós vamos entender um pouquinho como as relações de poder, como as questões políticas, estiveram sempre presentes em todas essas decisões relacionadas ao futuro da escola. Nós vamos entender, inclusive, que que a educação brasileira ela está baseada nesse binômio de elitismo e exclusão. Então, a, a, espero que vocês gostem dos textos e que vocês consigam aprender um pouquinho mais a respeito né, de como nós somos educados e que vocês possam repensar a sua prática como futuros educadores. Ao final das unidades de autoestudo, nós temos as unidades de aprendizagem colaborativa e aprendizagem baseada em pesquisa, em que vocês vão poder discutir um pouquinho aquilo que vocês aprenderam junto com os co seus colegas e vão produzir também um material, né, um, um arquivo a respeito né, da, do aprendizado de vocês. Espero que vocês gostem e estou aqui né, para a gente traçar esse caminho juntos e para que possamos aprender um pouco mais a respeito da história da educação brasileira.